olha só, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo E hoje a gente vai fazer um vídeo de escolha Vamos fazer o quê? Você, o que você prefere! Dá uma de, palma de, palma de, palma de, palma. de palma. Vou chamar um amigo meu pra cá, vem! E vamos começar! Pode começar, vamos começar! Vou começar. Ah, você prefere cortar a perna ou ir para a guerra? Eu acho que eu prefiro cortar a perna Ah, não, eu prefiro ir a guerra E se você perder a perna na guerra? É consequência Ah, mas aí... Eu prefiro perder uma do que as duas É <risos> que você perde o braço, sei né? lá ah, não, não, não. Eu, eu prefiro ir pra guerra, mas é emocionante. Emocionante. É emocionante. <risos> acordar com uma barata na bunda ou acordar com uma barata na boca? Ah, na bunda. <risos> Desde que esteja no meu cu. <risos> é, tipo assim, era nada igual era. É, que legal, é é, no no é né? Da é, é. dentro? Ah, ah, na boca, dente. Dente. Ah, na boca dente. mesmo. Não sei. Ah, dentro do cu, velho. Eu tenho nojo de barata. É, isso? De barata. é, mas é. <risos> Você é louco. Vai dar no seu cu ah, a barata, velho. Ah, mas barata no meu cú aqui é na minha boca, velho. na minha boca ele no meu cu. Você <risos> ah. prefere ser jogador de um time que ganha tudo, mas toda a torcida te odeia, ou ser jogador de um time que não ganha nada, mas toda a torcida te ama? Ah, eu prefiro ser um jogador de um time que ganha tudo, mas a torcida me odeia. Pode ser polêmico. Se não, vira. eu acho mais, eu acho melhor. Um exemplo é o Neymar no PSG, a torcida odeia ele, velho, tá? tá. Ah, ganha ganha, não ganha algum, tudo. É, é ganha tudo. Mas ganha. Mas tá bom. Você tá prefere que é? aí também. Esse vermelhinho aí. Ó. Você prefere saber conversar com todos os animais ou falar qualquer língua fluentemente? Falar com os animais. É Doutor Little? Né? É, com certeza, mano. Sem sombra de dúvidas. Lógico. Manual do é. Little. Tudo bem. É melhor porque você, é que você aprende. Agora conversar com um animal. Eu quero que Imagina eu... que da hora você conversar com qualquer animal. muito da Mano, muito é da hora. É perigoso, né? Perigoso. É Por é tipo o cachorro você lá tá transando mais. É. Oh, mete tem... firme é, é, meu, é, meu, é, meu aí. É, não. não, já já escorreu que você tá fazendo um ato carnal e o animal tá te olhando. Uhum. Isso aí é mó foda. Você não sabe o que ele tá pensando e ele tá parado olhando pra você. Assim, eu boto pra fora, <risos> <com a> <risos> Ó. Cena dos portais de Andrew e Toby em Homem-Aranha sem volta pra casa ou cena dos portais vingadores? Porra, é mano. pesado, hein, bicho. Ó, mas eu acho que a cena dos portais vingadores. É um bagulho mais impactante, parceiro. Tipo, mano, é muito foda o filme do homem Aranha, mas é mais impactante, tipo... Você é louco, olha para pra esquerda, ele olha assim, tá abrindo o portalzinho de bom é, bril, é, Nossa, é muito bom, parceiro. É bom. É bom. Eu adoro, Mas eu, eu fico ficar com o Aranha pra ver homem desempate aí. Ah, é. não, eu não vou se privilegiar. O Aranha é melhor. Ó, descobrir uma nova espécie sendo médico de parto ou descobrir uma nova espécie sendo astronauta? Ser um astronauta, eu acho. Cara, <risos> é difícil, é difícil. Desculpa, ó, fazendo um parto. Eu acho que... E um eu... bicho diferente assim? Imagina, você abre a barriga de uma mulher e sai um... Um, sei alien, lá, isso é um alien, Sei lá, pode ser um smurf. Não sei, né? <risos> é algum bagulho estranho de lá, rapaz, tá? Ó, você prefere dar uma casa pra cada animal de rua ou dar uma casa pra cada desabrigado? Eu dou uma casa pra cada animal de rua. Eu não gosto de pessoas. É mais fácil de dar com animal, né? É, mais fácil. Animal não fala. Só caga e come. É, mas eu preferia, Eu ia conseguir conversar com o animal, então, entendeu? Uhum. Só caga e come. Mendigo também faz isso né? E bebe Caga, come, bebe Mendigo também faz isso Ser pego fazendo algo constrangedor pela sua família Ou ser pego fazendo algo ilegal, porém leve Pela polícia Não, mas eu acho que... Como eu já fui pego pela minha família então, é, é, eu ia falar isso agora Eu é também fui pego pela, não, família. pela família Ter braços pequenos como tiranossauro Ou ter um pescoço longo como um branquiosauro Porra, é Prefiro ter o teu Pau grande igual o Magalsaro. Isso. <risos> não sei, Cris. Eu acho que o teu um pescoço longo, parça. Pescoço, pescoço longo. Com certeza, certeza. Porque assim, ó, se você tiver os braços que nem no, no Rex, você não conseguir você não... bater é. uma. Já com o pescoço, você pode mesmo se chupar. Ora, oh, <risos> na moral! Genial, <risos> Ser o primeiro a testar um paraquedas ou ser o primeiro a testar um colete à prova de balas? Eu acho que. Colete à prova de bala, porque para cada certeza que você morre se você cai. É, agora a bala, porra, acertou ali, mas põe. Entendeu? Então tá morreu. E, e tem uma profissão desse cara que testa? Tem, esse carro? tem. É. Tem de profissão de gente ficar dentro de um carro e testa blindado, sabia? Oh, porra, caraca Caracas. caracas. <risos> sempre que fizeram uma piada, as pessoas levarem a sério, ou sempre que falar sério as pessoas acharem que é piada. Isso acontece ah, comigo a todo momento. É Isso aí, eu sempre que falar sério as pessoas acharem Porque que é piada. Porque eu faço piada esqueço de desmentir, então as pessoas levam a sério. a sério. E tudo que eu falo sério as pessoas acham que é piada, então eu não sei. É os isso. dois, é os dois. É, eu sou os dois. isso, Jada. Os dois. Conseguir os dois. lembrar de tudo, absolutamente tudo que você já vivenciou perfeitamente. Ou ter o poder de prever o futuro, porém até 24 horas. Ah, eu acho que lembrar de tudo. Lembrar de tudo. Lembrar de eu tudo. Eu tenho medo do futuro. Eu também, Jaba. Então eu prefiro lembrar de tudo... Perfeitamente, detalhes... explicitamente. Não sentir o cheiro de nada ou não sentir gosto de nada? Se você pegar Covid. Não, eu, eu tô com um certo problema que eu não tô sentindo cheiro de nada porque eu peguei Covid no começo da pandemia, eu não sinto cheiro de nada. É a sequela, se, tem, sequela. Gente, tem gente que ficou sequelado com esse negócio do Covid aí. Tem gente que não sente cheiro... Tem gente que perdeu até o movimento do pau. É sério? Nossa! Fiquei sabendo que perdeu. Quem te falou isso? Um amigo meu, um passarinho? <risos> oh, meu. Oh, estar sempre 30 minutos adiantado Eu na vida já sou assim, pra quem me conhece Precoce Ou estar sempre 10 minutos atrasado No caso... <risos> Olha, ó Os bastidores é tudo atrasado, né? É dez, Não é 10 minutos, não uma, dez, hora, uma hora, né? É de gravar uma hora Ó, 6h50 Peraí, é. <risos> é ó eu sinto que estou adiantado já, eu naturalmente sou acima, sou uma pessoa muito pontual, quem me conhece sou acima. Você prefere saber o dia em que você vai morrer ou saber o dia em que seus parentes e amigos vão morrer? Mano, eu acho que saber o dia que meus parentes e meus amigos vão morrer. É, nunca saber quando eu vou morrer. Porque se eu souber onde eu vou morrer, eu vou ficar triste. Não, não que eu não fique triste. <risos> você sabe onde <risos> <que> eu O <morrer. risos> okay? Não, não que eu não fique triste sabendo, mas eu pelo menos vou ter um bagulho na cabeça igual, sei lá... Tal pessoa vai morrer tal dia. Você se prepara pra é. esse dia chegar. Agora entendeu? você com medo. Você né? vai ficar, tipo, no dia você vai querer sair de casa, você vai morrer, você vai e vai morrer, velho. Você tipo, vai morrer, entendeu? Não adianta, tá ligado? Fugir da morte. Você vai, vai ficar vivendo com medo. Caracas. Porra. Porra. Porra. Porra. Descer uma rua de patins em horário de pico sem poder friar e ganhar 10 mil reais. <risos> Atropelar alguém que está descendo uma rua de patins e ganhar 10 mil reais. Eu preferi atropelar, quem ah, é mais um Ah É, é, né? Atropelar e ir embora com o dinheiro do bolso. Deus. <risos> cagar na casa de um conhecido ou cagar é, na escola? Aconteceu nos dois já. Então. Como eu falei no meu último vídeo, mano, eu cago em qualquer lugar. O meu cu é. Livre. É, Ele é livre. Seu cu não é caseiro, né? Meu seu cu não é, é caseiro. Seu meu, cu é meu, cu, é... meu cu é dado. Seu cu é da vida. Ele... Mano, ele vai pra qualquer lugar. Então eu vou Tem de ter tá des... um caseiro, fica em casa. Tem, tem um caseiro. Se... Fico uma semana sem cagada, tipo assim, ah, vamos, vamos viajar por um sítio. Fico o final de semana todinho sem cagada. Ah, não, eu, eu, na hora que tá todo mundo indo tomar banho, tá todo mundo no churrasco, é a hora que eu saio. Eu dou aquela cagada na é. hora. Você prefere pegar o ônibus ou comprar uma goiaba? Ah, caralho. eu prefiro, caralho. Eu é. prefiro comprar uma goiaba. Eu é. prefiro comprar uma goiaba. É. Isso aqui é um meme antigo, vocês não sabem, não sei se vocês conhecem É que vocês são novos, isso aqui é um meme que... <risos> de... Não, <Nossa, risos> não, mas, porra... Isso é um meme, cara Isso aqui é um meme antigão, mano, pegar um o ônibus ou comprar uma goiaba Vocês nunca viram isso, é sério? Eu tô com uns um 50 <risos> nossa, aqui Tô não. com I 50 eu vou comprar um ônibus, eu pego uma goiaba, eu comprar uma goiaba É uma música, é, música, é muito né? bom, parça Você <risos> prefere que um urologista homem pegue no seu martelo Ou que um proctologista mulher Abra o bueiro? É, Eu ia no urologista e era um cara eu ficava meio papo que minha mãe tava perto de mim, mas eu acho que seria melhor ir no urologista. Sério, eu acho que é melhor a mãe abrir o seu culo que. Um cara seu não, mano. mas aí é meio pata, amigo. Eu fui tomar injeção esses dias aí que eu tava com inflamação muscular, ele tava no dia. Vai junto. Fui tomar injeção, parceiro, eu fiquei com maior vergonha. Ah, não tinha deturado a que... minha bunda, ela falou: abaixa a calça. Mostra a bundinha pra, pra Eu abaixei gente. assim, eu fiquei com uma vergonha, parça. Tipo, uma médica, mano, me deu injeção só no só cu. A ela falou. Minha bundinha peluda, mano. Tava, ela... Mostra mano. a bundinha <risos> pra sua mãe aqui. Então, assim, aí teve que mostrar. É ainda não, ela foi mãe educada, ela licença, ela encostou assim, passou a gelosinha E falou assim: ó, ah, vai doer. Depois que eu tirar a agulha. Para, isso tá doendo. <risos> Aí eu só vou tirar dando assado, assim, a minha assim ali. Aí ele fez assim, mal. Ó. Você prefere ter o poder de ver o futuro no máximo 3 minutos ou ter memória fotográfica? É que nem aquela outra pergunta lá. É igual aquela. Eu acho que eu prefiro. Memória fotográfica é bem melhor. Você prefere, sempre que comer, deixar cair um pouco da boca? Como assim, cair a boca? <risos> não, caiu, é caí Como, a como boca. é que um bebezinho? Tá? É. Dá ah, caiu um pouco da boca, pra mim. Caiu um pedacinho do beijo, né? Caiu caiu. <risos> <risos> Ou, sempre que sentar, deixar aparecer o cofrinho. Mano, eu acho que caiu... Sujou um pouco a boca. Lógico. Isso aqui é vergonhoso, mano. é demais. porra... Não, não dá, parça. O cofre é um negócio meu. É seu, tá ligado? Uma sala de palmas aí! <risos> de nada. <risos> Rapaziada, <risos> caralho, <risos> caralho, Não, rapaziada, eu vou finalizar esse vídeo. Já fique aí no canal, se inscreva no canal, que vai ter o parte 2 desse vídeo. Aê! Um beijo na bunda do seu pai. Aê.